Seis meses se passaram desde o desembarque na Normandia. Durante este tempo, os aliados recuperaram Paris e a maior parte da França ocupada. O alto comando aliado continua a confiar em ações de sabotagem para atingir seus objetivos estratégicos. No entanto, essas ações nem sempre têm um final feliz. Vários de seus homens foram capturados atrás das linhas inimigas e estão sendo mantidos no campo de prisioneiros de Stalag 13, Traga-os de volta para casa, são e salvos. Lembre-se de que é sua responsabilidade de manter a sua unidade de elite em uma só peça. Lamento nos encontrarmos nessa circunstância oficial. Seus homens capturados se encontram no interior do acampamento. Utilize qualquer meio ao seu alcance para se introduzir e libertá-los. Depois, recupere suas mochilas, já que nelas contém mapas e ordens que não devem ser perdidos. Mais tarde, coloque um explosivo no barracão de oficiais e os faça ir pelos ares. Os prisioneiros no campo estão cientes da tentativa de fuga. Ao ouvir a explosão, escaparão para o norte. Você deve ajudá-los a conseguir isso. Por último, roube um caminhão e fuja pela estrada do leste. Suspeitamos que entre os presos há um informante. Fique atento a descobri-lo, já que poderia dificultar a submissão. Isso é tudo. E lembre-se, seus homens precisam de você. E, e saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está. No Obliterando Jogo. Yes, sir! Hoje vamos continuar com Comandos! Um chamado Sim, do BB. Hoje na missão 7. Hum? Se você perdeu os vídeos anteriores, yeah. é só conferir a playlist correspondente. Esse jogo dá suporte para multiplayer. Se você quiser jogar uma partida comigo, entre em contato. Link na descrição do vídeo e também aqui no primeiro comentário fixado. Nesta missão temos Marine e Sapador. E dentro do acampamento preso temos o Põe na Verde e o Condutor. A missão é, portanto, Libertar Geral. Nesta missão tem esse carinha de azul, que é o informante. Nós precisamos eliminá-lo. Em algumas versões de comando, essa fase está bugada. O bug é o seguinte, se você soltar o alarme antes de matar esse carinha de azul... Em algumas versões, ele buga, impedindo que os prisioneiros fujam. Quando ele entra nessa casa aqui, os prisioneiros que entram junto com ele não conseguem escapar. Se você estiver jogando a versão bugada A única forma de você passar É eliminando esse, o, o carinha de azul antes Provavelmente você não conseguiu Passar dessa missão por causa desse bug Se não me engano a versão de GOG E da Steam Não estão com esse bug Então deixa aquele like E bora pro vídeo bem, comando. O plano é o seguinte O sapato vai pela esquerda E o marine pela direita Onde ele poderá invadir por água Devemos destruir o barracão E eliminar o informante, o carinha de azul. Depois, libertar o boina verde e o condutor. E seguir até as mochilas. Uma vez recuperados os equipamentos, eliminar os caras nas torretas, as patrulhas e o outro barracão. Depois, abram os portões, subam no caminhão e fujam pela estrada. Os prisioneiros pelo norte e os nossos soldados pelo leste. Entendido? Yes, sir. Yes, sir. Em frente Inscreva-se e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos Estou refazendo Essa missão porque eu esqueci do bug E eu acabei perdendo Tudo que eu tinha feito ah, O Primeiro já foi E agora cada um para um lado Vamos lá, Marina right right e pela Iniciado, esquerda. Right. Okay, yes sir. Done. coming right over, sir. Mm. Left, sir. Going. Hmm. Okay. Yes sir. Coming. Left, sir. Yes sir. Understood sir. Finished. Yes sir. Coming, sir. All right. Understood, sir. Yes, sir. Going. Right home, sir. Ha! Yes. Halt. immediately, Wait, sir. sir. Okay. Going. Finished. Agora, Pronto, Pronto. resolvido, right over, sir. Muito bem, entrando right na água, sir. invadindo por baixo. Aqui tem um duto Que vai dar acesso à parte interior Do acampamento é. Pronto, o marido já tá dentro E agora é só esperar um momento para poder Sair daí Agora Isso Agora sapador Ok, senhor Fine, senhor Yes. Sir. Coming right over, sir. Right over. Sir. Oh, ah! droga. Tá mal, vou tentar de novo. Immediately, sir. Finished. Done. All right. Mm. Yes, sir. I'll be right over. Okay, sir. Yes, sir. Ok. Going. Yes, sir. Affirmative, sir. Pronto. Problema resolvido. E... a moment. Vamos em frente. Finished. Coming right over, sir. Hum. Mm. Finished. Coming, sir. Agora Come... a gente abre um buraco na Understood, cerca, sir? Para poder passar. Okay. Pronto. Já estamos yes, dentro. acas. Está aqui, Yes, sir. Done. Yes, sir. Immediately, sir. Okay. Okay. Finished. Yes, sir. Coming right over, sir. Okay, sir. I'll be right <risos> over. Agora coloca uma bombinha aqui. E o marido segue fine finished. ah, não me viram ah, sir. Need... yes, sir. coming ah, right vamos over, sir. de novo. Okay, sir. All right. hmm. Going. pronto, agora Come não right foi visto Hmm, coming. All right. Okay. Done. Affirmative, sir. Fine, sir. Going. Yes, sir. Coming, sir. Yes, sir. Finished. Okay. Yes, sir. Okay. I'll be right over. Finished. Bora. Ok, sir. Alright. Yes, sir. Coming right over, sir. All right. Hum. Mm. Coming, sir. Ok. Yes, sir. Yes, sir Yes, mm. right sir. Yes, right sir. Yes, senhor. Yes, senhor. Sai daí. Rafa Martins. Toma. Sir. I'll be there in a moment. Right, ho, sir. Okay. Vai se virem aí. <laughs> Coming right over, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Okay. Yes, sir. Alam, alam. I'll be right over. Alarme, alarme, alarme. Finished, yes sir, sir, um, dois, sir, três, fine sir, okay sir, quatro, I'll be there in a moment, finished, I'll be right over, sir, cinco, e seis, okay a hum. I'll be right there. Yes, e agora? Fine, para as mochilas! Sure thing! Yes! Yeah. Yes, sir! Yes, sir! Ah. Pronto! Já estamos aqui! Yes! Yeah. Mm -hmm. Ok, ok! Sim, ok! Sim, Right sir. Coming, sir. I'll be there e agora é a hora, hora do condutor entrar um, em ação. Yeah. <laughs> Curiosamente o Boina V será o menos right útil away. nessa missão. Hmm. Finally, some action. Alam, alam. Sure thing. Finished. Alam, alam. Yes sir? Okay. I'll be right there. Yes, sir. Fine, sir. Go on. Finished. Yes, sir? Right away. Done. No problem, man. Hmm, come on. All right. I'll be right over. De toma. <laughs> right. Find sir. I'll be right over. Yeah, I'll be right there. Five, five, five, five. Consider it done. Yeah. Consider it done, boss. Pronto. All right. Yeah. Finally, some action. Hum. Finished. I'll be right there. Pronto, vamos invadir. Isso. Yeah. Sure thing. Pronto, já estamos dentro. Agora precisamos hmm. limpar a área para os prisioneiros poderem escapar. I got it. Go on. As torres? Hum. Hmm. E as Come. patrulhas? Consider it done, boss finished no problem man right. ok, right opa eles estão vendo I'll be right Esconde right aí finished. done yeah. right away. Finally, some action. sure thing no problem, e você também i'll be right there Sai daí. Right away. Hum. Nossa. Coming Hum. Right yeah. no. right hmm. essa foi por pouco. Okay. Coming. Go on. Hum. Okay. Yeah. E agora, abram os portões. Yeah, I'll be right there. I'll be right there. Pega o caminhão. Yeah, sure thing. Hmm. E avança. Fine, Lá okay, vai bomba! -dokey. e agora? Go on. Vai, atropela. Hum. Hum, okay. Vamos saia daí. Okay. Go on. Hum. Yeah, right. yeah, Pronto, agora yeah. só falta o boina verde yeah, e o yeah, Marine right okay. right Pronto, via livre. Right. Vamos, liberdade. Understood, sir. E vamos embora! Yeah. Right away. E é isso aí, missão cumprida oficial! Isso! Muito obrigado por ter comentado aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo e não perca o último episódio de Comandos, um chamado no dever. Não perca a missão final de Comandos. What's up?